Abra a sua Bíblia e eu quero ler com vocês 2 Timóteo capítulo de número 4 e o verso de número 7, 2 Timóteo capítulo 4 verso de número 6, 7 e 8. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida, Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor Justo Juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém. Você só vai entender, segundo a Timóteo, uma das três cartas pastorais de Paulo, se você compreender o contexto o fundo histórico dessa carta, porque esta não é uma carta igual às outras. As primeiras duas cartas que Paulo escreveu foi aos Gálatas e aos Tessalonicenses. Essas duas primeiras cartas foram escritas numa condição muito diferente desta aqui ah, se Gálatas, Tessalonicenses foram escritas no ano 50 esta carta aqui foi escrita mais ou menos em, no ano 62 65 agora qual era o momento do apóstolo quando ele escreve essa carta que não é uma carta pensando em é, coletivamente, é uma carta, é uma das mais pessoais do apóstolo Paulo. Vocês sabem que Paulo foi preso várias vezes. Paulo esteve é, preso algumas vezes, mas esta última vez era uma prisão diferente das outras. Não era igual àquela que ele ficou durante dois anos preso numa casa que havia alugado. Apesar de estar preso, era uma outra situação, muito mais confortável do que esta. E até foi nesta que é prisão onde ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão, Mas nesta agora era bem complicado para o apóstolo Paulo. E por que, que ele estava preso? A história diz que no ano, no ano 64, no dia 18 de julho, Nero ateou fogo em Roma, por algumas razões, e uma delas é porque ele queria reconstruir a cidade. Ele ateia fogo em Roma, o fogo só não atingiu dois bairros, que era o dos cristãos e dos judeus. Só esses dois bairros não foram atingidos pelo fogo. Nero precisa de um bode expiratório sobre o qual lançar a culpa, porque o povo ficou sabendo que tinha sido ele quem havia ateado fogo na cidade. Então, para se safar, ele precisa jogar a culpa sobre alguém. E ele joga a culpa sobre quem? Os cristãos Foi exatamente nesta época então Que os cristãos passam a sofrer uma, uma perseguição Que até ali não tinham sofrido igual Os irmãos são presos São jogados na arena para serem devorados Por feras famintas Conta-se que Nero, ele era tão impiedoso, ele era um monstro, porque ele mandou que os irmãos fossem amarrados em estacas próximas do palácio, estacas embebidos com algo inflamável, e à noite ele mandou atear fogo nos irmãos vivos e Debaixo da luz dessas tochas humanas, ele jogava com os seus convidados. Era impiedoso, tinha atitudes assim, inconcebíveis. E foi nessa época que Paulo, então, agora, começou a ser procurado como líder destes cristãos que Nero dizia que havia ateado fogo em Roma quando na verdade era um crime cometido por ele Paulo é capturado e aonde é que Paulo é capturado ele está em Troade na casa de Carpo Troade ficava às margens do rio Tigre, ele está em Troade na casa de Carpo ele é capturado e ele é levado para a prisão, que agora era uma prisão marmetina, subterrânea, muito úmida, e ele já não é jovem, Paulo agora está com 60 a 65 anos de idade, e ele tem plena consciência, ele tem plena consciência que desta vez ele não escapa. Como prova disso, ele diz, já estou sendo oferecido como libação sobre o sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Ele está dizendo para Timóteo o seguinte, eu sei que desta vez eu não escapo. Eu vou ser condenado, eu vou ser julgado Condenado e decapitado. E por que não crucificado como no mesmo período foi Pedro? Porque o cidadão romano não podia ser crucificado. Crucificação era só para os condenados que não eram romanos e Paulo tinha cidadania romana. Ele sabia que ele estava vivendo a sombra da sua decapitação. É nesse clima... É nesse ambiente que Paulo escreve não apenas mais uma carta para enviar à igreja. Ele escreve uma carta como alguém que está passando o bastão da liderança para o outro que vai dar continuidade àquilo que ele vem realizando, construindo, fazendo. Agora, Timóteo, quem era Timóteo? Timóteo era filho de uma judia que se casou com um grego, ele era natural de Listra, o seu nome significa aquele que honra a Deus. E aonde é que começa a história de Timóteo junto com Paulo? Em Listra, na sua primeira viagem missionária. Quando Paulo passa por Listra na sua primeira viagem missionária, Timóteo não tinha mais do que 13 ou 14 anos. Foi nesta cidade em que Paulo pregou, provocou um movimento contra, foi apedrejado e arrastado para fora. Alguns dizem que não foi quase morto. Alguns dizem que Paulo morreu e passou pelo milagre da ressurreição lá fora da cidade. Agora presta atenção que Timóteo está acompanhando tudo isso, ele ouve a pregação de Paulo e é exatamente aí que ele se converte, bem como sua mãe, sua avó, ele não tinha mais do que 13 ou 14 anos de idade. Seis anos depois, Paulo empreende a sua segunda viagem missionária e aí ele volta à listra, E agora, Timóteo já está com aproximadamente 20 anos de idade. E é exatamente aí que Paulo, então, integra Timóteo no lugar de Marcos. A impressão que fica... É que Timóteo precisava de um companheiro jovem como o marco que ele havia dispensado e que foi embora com Barnabé. Ele integra então Timóteo no seu time missionário. Agora preste atenção que Timóteo se tornou o discípulo mais próximo e mais fiel do apóstolo Paulo as grandes missões, ou seja, as missões com peso de responsabilidade grande em relação às igrejas que iam sendo fundadas, Paulo colocava na responsabilidade de Timóteo, não é por acaso que o nome de Timóteo aparece em toda das as epístolas, menos é, na epístola aos Gálatas, e o nome de Timóteo aparece no Novo Testamento 24 vezes. O nome de Timóteo no Novo Testamento aparece 24 vezes. Quando eu olho para Paulo e para Timóteo, e leio essa epístola, são conselhos de um pai para filho. São conselhos de um líder para um liderado, são conselhos de um mentor para alguém que está sendo mentoreado, são conselhos de um mestre para o seu discípulo. E aí eu vejo em Timóteo uma ironia divina, e se você me pergunta, por que uma ironia divina? Porque Timóteo, dentro da concepção de liderança hoje, não seria o mais provável escolhido para dar sequência ao trabalho do maior bandeirante do Evangelho. Presta atenção que eu estou falando de Paulo. Paulo foi a mente talvez mais brilhante que poderia ser escolhida para que Deus desse a revelação de todo o conteúdo doutrinário que temos disponível hoje, inclusive o soteriológico. Leia Romanos. Alguém disse que para você compreender Romanos, você tem que ler pelo menos 30 vezes para começar a compreender a profundidade desse livro. Quando você lê Efésios não é diferente, não é por acaso que Deus escolhe essa mente para dar-lhe a revelação desse conteúdo doutrinário e aí então a maior parte do Evangelho ou do Novo Testamento é escrita por Paulo. Paulo é um gigante, Paulo é um expoente, depois de Cristo é Paulo no Novo Testamento. E aí, Paulo está passando bastão para quem? Não é para o doutor Lucas. Paulo está passando bastão para quem? Não é para Filomão, fazendeiro. Paulo está passando bastão para quem? Não é para Tito. Paulo escreve uma carta pessoal, transferindo responsabilidades para alguém que aos olhos da maioria seria o improvável, por algumas razões. Primeiro, na concepção dos bispos daquela época, Timóteo era muito menino. Timóteo era muito jovem. Para a concepção dos bispos daquela época, para ocupar a posição que Timóteo estaria ocupando, tinha que ter no mínimo 50 anos de idade. Eis a razão, porque em 1 Timóteo 4,12, Paulo diz assim, ninguém te despreze por você ser tão jovem. Seu exemplo dos fiéis. Segundo, Timóteo tinha um problema no estômago que fazia com que ele frequentemente ficava enfermo 1 Timóteo 5,23 Paulo dá um conselho tome água misturada com vinho porque de certa forma isso é remédio não tinha uma saúde como a da maioria que era anêmico, propenso às enfermidades não bastando isso Timóteo não era carismático, não era eloquente como o pregador Apolo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 7, Paulo insiste com ele, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, de medo, de timidez. Ele tinha um temperamento introvertido, ele tinha, ele tinha medo. E aí você me pergunta como pode um jovem com a saúde vulnerável, tímido, introvertido, receber tão grande responsabilidade de dar continuidade ao trabalho do maior bandeirante do evangelho Deus continua usando as coisas que não são para confundir as que são Deus continua olhando para o Gideão que se considera o improvável para fazer dele um campeão porque Deus quer ser Deus na sua vida e na minha vida. E se Deus chama Timóteo a esperança para você, se Deus usa Timóteo a esperança para você, diga pro irmão ao lado a esperança para você, querido, a esperança para você, a esperança para você. Eu vejo em Timóteo um Gideão dizendo para Deus, eu vou ser usado para livrar Israel das mãos dos midianitas. Eu acho que você errou o endereço. Eu sou da menor tribo e da menor tribo. Eu sou da família mais pobre e da família mais pobre. Eu sou o menino magro da casa. Eu, Senhor. Gideão, vai nessa tua força, eu serei contigo e tu livrarás Israel das mãos dos midianitas como se fosse um só homem. Deus quer ser Deus na sua vida. Deus quer ser Deus na minha vida. Agora, preste atenção. O que, o, o, o que Paulo viu em Timóteo? para escolhê-lo. Se ele não tinha idade, maturidade como cobravam, se ele não tinha saúde, como era tão necessário para um trabalho tão intenso, se ele não tinha carisma e era introvertido, o que, que Paulo viu nesse cara? Paulo viu o que eu e você, que está treinando gente, Precisa buscar nos treinados. Quando Paulo, em Atos 16, chega em Listra, conversa com os irmãos, com a igreja, a igreja começa a recomendar Timóteo. Reputação e caráter. Paulo vem em Timóteo. E eles dizem, Timóteo não tem uma boa reputação só em listra, ele tem reputação em icônio também. E aí quando Paulo escreve aos filipenses, sabe o que Paulo diz? Vou retraduzir o texto. Tem muita gente boa que trabalha comigo, mas igual a Timóteo, não conheço. Não é à toa que Paulo escreve 1 primeira, primeira, primeira carta a Timóteo capítulo 3, falando de, ah, de, de, olha, Timóteo, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja e é necessário que este que deseja esta excelente obra tenha como valor excelência, porque é necessário que seja irreparável Repreensível, ou seja, alguém que não dá motivo para ser repreendido em área nenhuma. Preste atenção, quando você lê as cartas de Paulo e vê ele mencionando Timóteo, a impressão que dá é que Timóteo era um cara que nunca deu motivo a Paulo para ser repreendido. Agora, nunca se esqueça de uma coisa, reputação precisa andar junto com o caráter, porque se você se preocupar mais com a sua reputação do que com o seu caráter, você vai se tornar um blefe ambulante. Você vai sempre se esconder atrás de um verniz religioso. Você sempre vai construir uma fachada para, atrás dela, esconder suas mazelas. Quem se preocupa exageradamente com a sua reputação e nem tanto com o seu caráter, sempre vai usar meios para manter a fachada bonita, porém só Deus sabe que é um sepulcro caiado e dentro as coisas estão podres. Timóteo não tinha apenas reputação, ele tinha caráter, se reputação é o que as pessoas pensam que eu sou, caráter, é o que Deus e o diabo sabem que eu sou. Quando Paulo chega em Listra, o que ele ouve é o seguinte. Pode levar esse menino. Ele tem reputação e caráter. Mas não foi só isso. No verso 5 do capítulo 1 de 1 Timóteo, Paulo fala da fé sem fingimento de Timóteo, que também havia na sua voloide e na sua manioniz, fé sem fingimento. Fingimento no original tem a ver com hipocrisia. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte, você andou comigo durante aproximadamente 12 a 15 anos e você é De verdade. Você não, há, não é um ator, você não representa, não há em você hipocrisia, farisaísmo, não há em você falsidade, você não representa, você não é um ator, você é o que é. Eu não suporto trabalhar com gente que só representa... Longe de você, não é o que é. Tem pessoas que são como camaleão, de acordo com o ambiente, muda de cor. Quem é você? Quem é você? Você é o mesmo no púlpito que é em casa? Você é o mesmo no púlpito que é no trabalho? Você é o mesmo na escola que é na igreja? Eu tenho um amigo, ele é muito assim, ele é muito espontâneo, beijoqueiro, abraça todo mundo. Ele se chama Maurício Paz, acho que a maioria conhece, que canta o hino lá, Família de Baixa Graça. Eu estava na feira, né, por cristã agora, e ele trouxe assim um cara perto de mim, e ele tem esse hábito. Ele, ele pastor, esse cara só precisa conhecer, ó. Pastor, esse cara só precisa ir na igreja dele. Pastor, esse cara é gente boa. Aí ele fala assim, pastor, esse cara é de verdade. Esse cara é de verdade. Como nós estamos precisando de treinar pessoas que têm uma fé sem fingimento. Que tem uma espiritualidade de verdade. Em terceiro lugar, Paulo diz assim: Timóteo, aquilo que de mim você ouviu, ensina a outros, idôneos, fiéis, leais. E o que de mim você aprendeu, o que de mim aprendeste, Permanece nisso, permanece naquilo que você aprendeu. Guarde isso, por favor. Isso aqui para mim é uma chave. Uma das coisas que Paulo admirava em Timóteo era o seu coração ensinável. Presta atenção. O seu coração é ensinável. O grande problema da maioria de nós... É que, com o passar do tempo, com as experiências que nós vamos tendo, com o que nós vamos aprendendo, a gente começa a achar que não precisamos mais sentar para aprender a fim de continuar crescendo. Preste atenção. Quem, quem pensa que sabe, não sabe como convém saber. Ray Kroc, o idealizador da marca McDonald's, tem uma frase que eu gosto. Ele diz assim, quem acha que não precisa mais ouvir para aprender, porque acha que já é uma obra... Acabada, o seu próximo estágio é apodrecer. Você está verde ainda? Sabe por que muitos não vieram? Porque acham que são uma obra acabada. Olhem para cá, por favor. O que de mim aprendeste? Eu não tenho dúvida. Alguns de vocês ainda vão muito longe. Eu não tenho dúvida, o que Deus disse para Abraão é para muitos aqui. Engrandecerei o teu nome. Eu não tenho dúvida, tem pastores de igreja que vão experimentar algo tão extraordinário em termos de crescimento explosivo que vai se tornar assim uma referência. Mas ainda que Deus te leve no patamar mais alto que ele entende ser possível para você, não perca o coração ensinado. ensinar. Russell Shedd, um dos homens que eu admirava muito, eu o levei na minha conferência. Aquele homem é um, uma bíblia ambulante, grego, hebraico, inglês, latim, sabia tudo. Durante toda a conferência, já nos últimos dias, ele sentava-se na primeira cadeira, Pegava o bloco de anotação como se fosse um aluno no um seminário. E ele marcava tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Almoçando com ele o Gesiel Gomes, ele olhou o pastor Gesiel Gomes, depois de ouvi-lo, e disse assim: Pastor Gesiel, eu nunca tinha pensado em êxodo 3 da forma como o Senhor nos ensinou hoje. Eu disse, Meu Deus. Me ajuda. Quando eu leio Segunda Timóteo eu vejo um pai dizendo para o filho eu vou te ensinar como se deve terminar uma carreira. Eu vejo um líder dizendo para o liderado você quer chegar aonde eu cheguei e terminar como estou terminando? Preste atenção. Sofre, pois, comigo como um bom soldado de Cristo. E aquele que milita não se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Guarde isso, Timóteo, para agradar aquele que o alistou para a guerra, você vai ter que desagradar a muitos e talvez será arrastado para fora, quase morto, depois de um apedrejamento. Quem quer viver piedosamente sofrerá perseguição. E aí ele diz para Timóteo o seguinte, antes de ser aplaudido pelos homens, procura apresentar-te a Deus aprovado. Porque tem muita gente buscando a aprovação da multidão, mas está sendo reprovado por Deus. Quando Deus está dizendo para alguns, até quando terás dó dele? Quando eu já o rejeitei, o que me adianta ser aplaudido pela multidão e rejeitado por aquele que me conhece aonde ninguém mais me conhece, que me conhece na área que ninguém mais me conhece, que sabe o que ninguém mais sabe a meu respeito. Então Timóteo, você quer terminar como eu terminei e quer chegar aonde eu cheguei, seja um bom soldado comprometido em fazer o coração daquele que te chamou sorrir. Ainda que você precise desagradar tua mulher, continue agradando ao Senhor. Ainda que você precise dizer não para o teu filho, continue agradando ao Senhor. Ainda que você precise dizer não para o conselho que às vezes quer usar de uma autoridade para manipular, desagrade-os. Se o propósito é agradar ao Senhor. Ainda que você tenha que desagradar o maior dizimista da tua igreja. Porque a igreja é do Senhor. Ele chama, ele envia e ele patrocina os enviados. A igreja é dele. E foi ele quem nos chamou para essa guerra. Não perca o foco. O meu foco é agradar aquele que me alistou para a guerra. Você quer terminar como eu terminei e chegar onde eu cheguei, Timóteo? Seja um atleta. E saiba que o atleta não é coroado se não correr com legitimidade. E aí Paulo chama a nossa atenção para duas coisas importantes na vida de um atleta. Disciplina e integridade. E talvez o que mais falta para nós é disciplina. E deixa eu dizer uma coisa para você com clareza. Toda pessoa indisciplinada ainda não entendeu ou não descobriu o seu propósito de vida. Irmãos, propósito, visão e missão são coisas chaves para me manter focado e disciplinado. Por que falta disciplina? Porque falta clareza de propósito. Por que falta disciplina? Porque falta clareza da missão e da visão. Nós, muitas vezes... Não nos submetemos à dor da disciplina e amanhã choraremos com a dor do remorso. Quando Paulo fala de atleta, ele está falando de integridade, tem que correr segundo as normas e também... Para receber o prêmio na Olimpíada da Grécia Tinha que ser alguém muito disciplinado Disciplina da oração no nosso caso Disciplina das palavras no nosso caso Disciplina da nossa vida devocional Disciplina na leitura de bons livros Disciplina da nossa alimentação Disciplina do nosso sono Disciplina nos relacionamentos Disciplina E aí ele continua não só isso, Timóteo. Se você quer terminar como eu terminei, chegar onde eu cheguei, você precisa ter a consciência de um lavrador. O lavrador que trabalha não há é sucesso que venha antes de muito trabalho. E o grande problema hoje é que muitas pessoas... Querem usufruir dos frutos, mas não querem pagar o preço do trabalho intenso, dedicado. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a sentar a mesa e usufruir dos melhores frutos. Se você não tem essa predisposição para o trabalho intenso, cansativo de um lavrador, você não é digno de se sentar na mesa e usufruir dos melhores frutos. O lavrador que trabalha. E o grande problema é que eu vejo uma nova geração querendo usufruir do fruto sem pagar o preço que é necessário. Se estivesse aqui hoje o apóstolo Paulo, se estivesse aqui hoje Moisés, se estivesse aqui hoje Abraão, e nós perguntássemos para os três, o que nós devemos fazer para chegar onde vocês chegaram? Sabe o que eles diriam? Fácil, passe por onde nós passamos. Todos nós queremos esse fim que Paulo teve. Quantos, nós estamos, quantos de nós estamos dispostos a pagar o preço que ele pagou? Me permitam, queridos. Tem muita gente olhando para o ministério, não como uma chamada para o sofrimento, mas para uma Disney World Eclesiástica. Ministério não é um parque de diversão. Ministério não é uma Disney World eclesiástica. Ministério é uma chamada para o sofrimento. Sofre, pois, comigo como um bom soldado de Cristo. A coroa não vem antes da cruz, gente. A coroa não vem antes do Getsemane sucesso que não é precedido por uma história de sofrimento, de renúncia, não é digno de ser celebrado. E eu termino fazendo uma pergunta para você. Se tudo o que você fizer, para implantar a cultura do reino. Se tudo que você fizer para expandir a mensagem do Evangelho for necessário que você termine dentro de uma masmorra subterrânea, solitariamente, tendo para contabilizar apenas livros, pergaminhos e uma capa. E o teu sucesso será reconhecido só depois da sua morte. Você toparia? Você aceitaria? Eu vejo gente desistindo por tão pouco. Como que Pedro morreu? Foram crucificá-lo. E ele diz, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. Como Paulo morreu? Decapitado. E ele está muito próximo de ser chamado para o lugar da decapitação. E ele escreve, o combate foi bom. Isso é convicção do propósito. Combati o bom combate, alcancei o meu destino, estou voltando para casa, consciente da missão que eu cumpri. E agora ele olha para aquele jovem Timóteo e diz, Timóteo, olha para mim. É assim que se termina. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Não me perdi no meio do caminho. Não negociei valores. Não brinquei e nem flertei com o pecado. Agora só me resta receber a coroa. A coroa, a coroa da justiça. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Quantos de vocês hoje querem se colocar diante de Deus para fazer esta oração? Senhor, eu quero ser o Timóteo da minha geração. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Se você quer dizer para Deus, Senhor, eu quero ser o Timóteo da minha geração. Senhor, investe em mim. Eu quero ser o Timóteo da minha geração. Que o meu foco, o maior seja fazer o teu coração sorrir. Que eu não seja um soldado medíocre, pequeno, banal. Eu quero ser um bom soldado. Eu quero viver com esta consciência de que apesar das glórias do ministério, há sofrimento. E assim como Paulo um dia pôde dizer, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, mas eu guardei o essencial. Por isso eu tenho a esperança de ser coroado pelo justo juiz, que sempre recompensa aqueles que não se perdem, porque perdem o foco. Aqueles que se perdem, porque são indisciplinados e não são íntegros. Ou aqueles que não trabalham como um labrador pensando a longo prazo. Eu quero ser o Timóteo da minha geração. Coloque a mão no seu coração. Pai... Eu tenho plena convicção de que nós não estamos aqui por acaso. Antes que nós chegássemos aqui, esse encontro já estava na agenda do teu coração. E Eu sei que estes serão dias de mudança, de transformação, de cura, de libertação, de alinhamento, de redefinição o que som de do Alguns chegaram aqui pensando em desistir. Mas definitivamente o Senhor está agindo de forma sobrenatural para fazer algo extraordinário nesta vida, neste coração, neste ministério, nesta família, neste casamento, neste homem, nesta mulher. Tu és um Deus que nos conhece aonde ninguém mais conhece. Tu és um Deus que nos sonda aonde ninguém consegue chegar. Tu és um Deus que sabe daquilo que ninguém mais sabe. Por isso, tu podes fazer com qualquer um aqui que precisa de um avivamento, de uma renovação. Tu podes fazer com que estes saiam daqui cheios, até tarde transbordar, completamente mudados, prontos a continuar, a continuar, a prosseguir, olhando para o alvo receba agora um toque sobrenatural das mãos daquele que te chamou, que te vocacionou receba agora o mover da glória de Deus, Ele te renova, Ele te restaura, Ele te levanta ele te devolve aquilo que você perdeu ai do não que restaura senhor renova senhor cura senhor liberta senhor capacita senhor em se nos até transbordar nesta noite, Senhor. Faz com que nós saímos daqui completamente diferentes hoje. No nome de Jesus. Amém. De pé, antes de passar a palavra ao pastor Luciano Subirá, eu gostaria que você desse um abraço em pelo menos dez pessoas. Olhem para cá, por favor. Antes de você dar um abraço, só um momentinho. O que o pastor Hernani disse, eu também creio. Eu creio que nós ainda vamos viver o que nós nunca vivemos. Vamos experimentar o que nós nunca experimentamos. Mas santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Dê um abraço em dez, pelo menos. E diga assim, Deus vai te surpreender por esses dias. Deus vai te surpreender por esses dias. Deus vai te surpreender. Deus abençoe, pastor Luciano.